Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, é um dos grandes patrocinadores da 27ª abertura oficial da colheita do arroz aqui em Cachoeirinha. Comigo o presidente do, do IRGA, Ginter Franz. Presidente, que avaliação dá para se fazer desse evento, que é um dos mais esperados do setor no ano? Com certeza. Para nós, para o IRGA, é com muita satisfação que a gente recebe esse evento aqui. Depois de muitos anos, retorna à nossa casa. E é um dos maiores eventos arrozeiros da América Latina. E para o nosso produtor, principalmente, é muito importante porque ele, a gente tem as, as vitrinas técnicas, onde a gente mostra uh, o que, que nós temos de material genético, promissor, vindo, o que, que a gente tem de uh, futuro e, e, essencialmente, o que, que nós estamos fazendo hoje. Aí todos os manejos que são muito importantes para que o nosso produtor olhe o que, que, que, tem, o que nós estamos fazendo e que leve isso para o campo. É, junto com isso a gente faz os nossos roteiros técnicos também, que ele acompanha. Mas é muito importante que ele venha aqui, que ele olhe tudo o que nós estamos fazendo. Validando defensivos agrícolas, validando fertilização, validando rotação de cultura, enfim, tudo isso é, é, são... são são temas importantes para ele, para que ele melhore a rendabilidade. Então, hoje o IRGA está muito preocupado com que o nosso produtor tenha mais renda. E o nosso foco é esse, é os manejos, o material genético. Está muito, O nosso foco está muito em cima de redução de custo e aumento de produção. Quer dizer, ele colher mais com menor custo. O Rio Grande do Sul é o grande estado produtor né, de arroz do país. Que avaliação a gente pode fazer do mercado para esse ano? Né? Tem é, essa expectativa de que a gente acabe importando bastante produto? Né? É, a importação sempre tem. Todos os anos o Brasil não importa. 1 milhão, 200 mil, 300 e 400 mil toneladas. Tá? Mas ao mesmo tempo a gente vem conseguindo exportar também. Em torno de 1 milhão e 200 mil toneladas, um pouquinho mais. Esse ano, esse ano que passou, nós exportamos menos em função da quebra de safra que nós tivemos no ano passado esse ano nós retornamos a uma safra normal e o estado do Rio Grande do Sul produz 71% do arroz que é consumido no Brasil então daí vem a importância do IRGA nesse, nesse, nesse, nesse contexto arrozeiro e, e como nós vamos retomar uma safra normal a, a expectativa nossa é a manutenção de preço mas sempre existe uma pressão de baixa quando nós iniciamos a colheita, principalmente agora, durante o mês de março, nós vamos sofrer, o produtor vai sofrer com certeza uma pressão de baixo. A expectativa é que não, mas isso sempre tem, porque é mercado, né? Oferta e demanda, mas a expectativa é que a gente consiga manter um preço satisfatório. O que, que a entidade é, orienta em relação ao produtor nessa questão de preços? É esperar para ver se melhora? É tentar fazer uma boa negociação? Com certeza, porque o produtor capitalizado, ele, ele ganha quando compra. Ele ganha uma margem boa quando compra, porque ele tá, é cash, ele está com dinheiro, ele consegue é, gerenciar melhor isso. E esse produtor, ao mesmo tempo que ele compra melhor, ele vende melhor também. Então ele pode vender em épocas diferentes, pode fazer vendas mensais e alguns picos de preço, e aí ele aumenta a venda dele. Essa, essa seria, para mim, a melhor atitude. Mas a grande maioria, a massa, a grande maioria dos nossos produtores, é necessitam vender na safra. Esse é o grande problema. Ele, necessitando vender na safra, ele faz uma pressão de baixo, que acontece é contra ele mesmo. É questão de financiamentos, né? que está é, chegando o prazo. É, financiamentos é, bancários, já tem as épocas de venda, e com isso sempre tem, sempre tem uma pressão de baixo. E também muitos produtores fizeram é financiamento com as nossas indústrias. Então, as indústrias fornecem insumos e ele é obrigado agora a entregar a matéria-prima arroz, que é o produto dele. Ele, entregando agora, vai ter uma dificuldade de, de, de aí guardar arroz. Aí, ele, aí vai faltar arroz para ele vender num, num, aí num, aí num pico de preço. Então, esse problema é um problema recorrente que a gente tem já no, há muitos anos. Enquanto o nosso produtor não tiver uma saúde financeira, ele sempre vai estar nesse ciclo vicioso que é muito ruim para ele. Obrigada, presidente, e parabéns pela bela estação experimental do IRGA aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado, e que todos os produtores venham, venham aqui e, e é, desfrutem com, com, com esse nosso evento.